Paulo Gustavo conseguiu entrar na vida da gente através do cinema, da televisão e da internet. Era uma espécie de parente querido, como bem definiu Patrícia Kogu em sua coluna no jornal O Globo. Sua personagem, Dona Herminha, inspirada na própria mãe, está imortalizada em nossas mentes e em nossos corações. Lamentável perda no momento de tanta dor e justamente quando pessoas como ele conseguem fazer a diferença com sua graça, com seu riso, com seu jeito bem próprio de fazer humor. Foram quase dois meses de internações, entre intubações e agravamentos, melhoras e orações. Quanta saudade para tanta gente que admirava esse rapaz, apenas 42 anos de idade, uma perda irreparável com a vida toda pela frente. Vale a reflexão sobre o talento de Paulo Gustavo Mas também seu amor pela família, por Niterói, pelo Rio de Janeiro Palco permanente de suas atuações E também pelo amor conquistado em vida Não apenas o seu amor, mas o amor que todos sentíamos por ele Quanta falta ele vai fazer? Assim podemos dizer, com toda sinceridade Porque muitos de nós admirávamos o seu talento e sobre a maneira, seu jeito simples de fazer humor, de um jeito que todo mundo entendia bem E também sua maneira franca de ser, do jeito que aprendeu com sua mãe, dona Dea Lúcia Pessoa por ele tão amada e admirada, que terminou transformando-a no seu principal personagem Lamentável partida de Paulo Gustavo